Boa tarde amigos da Rede VK e do Facebook E boa sexta-feira para todos Eu espero encontrar postagens criativas amanhã Contando um pouco da noite da sexta para vocês Dos passeios virtuais E as histórias das baladas de quem for sair de casa hoje Olha lá moçada, vamos sair Um abraço para todos e até mais Bye bye